E aí galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo meu E dessa vez nós estamos de volta com o Kipton pessoal. pessoal é... Então nós vamos começar aqui Eu queria mesmo começar com o Ventus Porque a história com ele é muito bacana Ele tem muita coisa interessante né? eu eu acho melhor começar com ele né então vamos ver o que tem para gente aqui agora Today you will be examined for the Mark of Mastery. Not one, but two of the Keyblades chosen stand here as candidates. But this is neither a competition nor a battle for supremacy. Not a test of wills, but a test of heart. Both of you may prevail, or neither. But I am sure our guest, Master Sayanard, did not travel all this way to see our youngest prospects in years fall short of the mark. Eu acredito que você está pronto. Agora bicho pega, hein? about me you two focus on the exam but then you're in danger here go wait in your room no way I've been looking forward to this seeing you two become masters I'm not gonna miss it he could take care of himself he's been out there training just as hard as us yeah stay sharp then don't think this all are you to que ajudar os dois a né, destruir essas bolas Mas é uh -huh. vai ser fácil. yeah Yeah, E. E. E. E. E. Yeah E. E. E. Nós temos um poder novo né para poder usar. That was unexpected. But one must keep a still heart even in the most trying of circumstances. It was an excellent test. one I chose to let unfold, Which brings us to your next trial Now, Terra and aqua, the two of you will face each other in combat. Remember, there are no winners, only truths. For when equal powers clash, their nature is revealed. Hmm. Begin! Cheio da sabedoria. Galera, como vocês podem perceber, é muito de ficar comentando quando tem as falas, né? Porque eu acho que atrapalha muito a leitura de, né? De quem tá lendo. Assim, eu acho, eu acho ruim, tá lendo uma coisa e tem a pessoa falando comigo, né? Terra, Aqua, you both performed commendably. However, only Aqua has shown the mark of mastery. Terra, you fail to keep the darkness within you sufficiently in check. But there is always next time. That is all. Aqua, as our newest keyblade master, you are entitled to certain knowledge. Please wait here for further instruction. Não, rapaz parte Terra não conseguiu passar. Terra. I'm sorry. The darkness really did it come from What do you make of Ventus? He ain't gonna cut it. Somebody's gotta break that loser in. Not here you won't. I have to keep up appearances. I know that. He just needs a little incentive to leave home. <sighs> Sorry. Coitado de terra. Não conseguiu realizar o sonho dele. see Terra again. What? Get real! I can see Terra anytime I want. Like right now? He's leaving you behind. And by the time you catch up, he'll be a different person. Look, whoever you are, you don't know the first thing about Terra. Me and him will always be a team. I'm trying to pick a fight or what? Oh, grow up. Is that what you call friendship? You'll never know the truth unless you go out and look for it yourself. Come on, what could you possibly know when you're stuck here, looking at nothing but what's in your tiny world? É ok. bacana a madeira deles, hein? <coughs> como assim Ele já tem essas habilidades já teve um d de Aqua aqui explicando como que usa o D-Link sabe? tocar frente pro lado claro que o delink aumenta algumas habilidades né? como ele restaura o HP e tal e... tem como alterar entre um e o outro também vamos ver se no jogo Mosquita Tá. E abriu um novo, um novo objetivo pra a gente poder ir aqui Mas eu vou deixar isso aqui para o próximo vídeo galera Porque com o vídeo anterior teve bastante diálogo né Bastante coisa de cutscene Então eu vou deixar essa parte aqui para outro, outro dia Beleza? Pro outro vídeo então, se você gostou, né, até aqui, se você quiser dar um like, é, você pode deixar um like aí, <risos> eu ficaria muito agradecido. Mas se você não quiser, tudo bem, porque esse episódio não foi meio bosta mesmo, né, esse vídeo foi meio bosta. Mas tudo bem, o é, importa é estar tá, é tá gravando aí a gameplay e trazendo pra vocês, pra quem não conhece também. Então, muito obrigado a todos que assistiram e espero que vocês também no próximo vídeo. Falou!